Fala aí, pessoal, beleza, mano? Então, pessoal, hoje eu vim gravar meu rápido depoimento aqui, mano, sobre um produto que eu tô usando aí há um mês aí, um mês e quinze dias. O nome dele é Lipidigema, de entendeu? E se você quer saber toda a verdade sobre esse produto, mano, fica comigo até o final aí, que eu já vou revelar toda a verdade sobre ele, tá ligado? E queria já pedir desculpa pra você aí, tá ligado? Eu não sou muito pá com câmera, essas coisas assim. Mas como esse produto realmente vem me ajudar, mano, eu quis deixar meu, meu depoimento aqui pra vocês também, entendeu? E pra vocês não se enganar E acabaram caindo aí em farsa aí na internet aí, comprar site como Mercado Livre, LX, essas paradas aí, que estão vendendo esse produto falsificado, entendeu? Mas vamos lá, mano, vou contar aqui meu rápido depoimento pra vocês. Há um mês e... uns dois meses atrás, mais ou menos aí, eu tava assistindo filme pornô, tá, o Next Videos, E eu tava lá pra assistir filme pornô, pá, daqui a pouco o bagulho pula lá o Libre de Gel, lá, aquela giromba grande, e com o produtinho na mão, pá, Libre de Gel. Falando lá que aumentava o pênis e pá, e que não sei o que, ejaculação precoce, engrossava e pá, falei, mano, esse bagulho aí deve ser, deve ser lorota, mano, deve ser bagulho só pra tirar o dinheiro dos outros. Só que aí, mano, você tá ligado que aí, quem tem esses problemas aí de ejaculação precoce tal, tá, pênis pequeno, mano, quer porque quer de uma forma ou outra eliminar isso aí, entendeu, mano? A gente que só fica essa parada aí, mano, é um bagulho que é uma dor muito tremenda, tá ligado? Você tá ali pra cagar, eu sou casado, né, mano? só há três anos casado aí. E o máximo que eu conseguia segurar aí, mano, era 5 minutos. Então, pra mim, isso aí, querendo ou não, é uma ejaculação precoce, tá ligado? E meu pênis, mano, mede atualmente aí 13 centímetros. É a média do brasileiro? É, mano, é a média do brasileiro. Só que assim, o homem, mano, ele sempre quer mais, tá ligado? Você que tá assistindo esse vídeo aí, o homem, ele nunca tá satisfeito ali com o membro dele, né, mano? Quanto mais, melhor, né? E aí, mano, eu já tinha usado outros produtos aí na internet, aí eu já tava meio cabreiro com isso aí, entendeu, mano? Mas aí, depois de pesquisar muito e tal, pesquisar bastante na internet sobre o produto, mano, e ver ele passando também no, na matéria do G1. Vou tá deixando a matéria do G1 aqui no link da descrição para você ver. Falei, mano, se o bagulho saiu no G1, é, né, mano, o bagulho realmente é porque funciona, né, mano? Os caras não iam fazer uma matéria do produto, de um produto falsificado, né, mano? Imagina a credibilidade como que ia, né? Ia lá embaixo, né? E aí, mano, eu falei, não, vou pagar pra ver, mano. Fui lá e comprei um pote só, mano. Falei, não vou comprar esse kit completo, porque tinha um kit completo lá e tal, era mais caro. Falei, mano, vou comprar um pote só pra mim testar, mano. E pasmem, mano. Você é louco, use o bagulho em um mês, mano. De cinco minutos que eu aguentava na cama, eu passei a aguentar aí 12 a 15 minutos, mais ou menos. E o meu pênis, mano, ele aumentou aí cerca de um centímetro e meio, entendeu? Hoje eu já tô mais ou menos aí com 14 centímetros e meio. Em um mês, mano. Lógico que assim eu passo o bagulho todo dia direitinho é conforme recomendo o fabricante e tal, tô fazendo os exercícios também, né? Que quando você compra no site oficial, o site oficial eu vou estar tá deixando aqui embaixo pra você não comprar no LX, mano. E aí quando você compra no site oficial, os caras te enviam dois e-books de exercícios avançados peniano, entendeu? E aliando os exercícios a esse gel, eu consegui aí ter um centímetro e meio. E eu não tenho certeza, por isso que eu não vou falar aqui, mano. Mas eu acredito que ele ainda deu uma engrossada, entendeu? Eu fiz a compra do meu kit aí completo, né? Pra me fazer o tratamento de seis meses, porque com o tratamento de seis meses, eles falam aí que o pênis aumenta de 5 a 7 centímetros. Tem muita gente falando na internet aí também que conseguiu 5 centímetros em um mês, mas isso aí é mentira, mano. Isso aí é mentira. Não cai não, que isso é mentira. Se você quer aumentar o pênis rápido aí, você tem que fazer aquela cirurgia lá da bioplastia, né? Mano? Que é 30 mil, tá ligado? Como funciona o bagulho? Mas aí, se você fazer o bagulho certinho, o tratamento certinho, como recomenda o fabricante, mano, é certeza, seu pênis vai aumentar. Só que é aquele bagulho. Não vai aumentar assim tão rápido também. 5 centímetros em um mês. Oi, isso aí é borota, mano. Tem muita gente falando isso aí, mas não cai nesse bagulho aí, não. Eu tenho certeza, mano. Se fazer o tratamento certinho, como eu tô fazendo aí, ó, um, sim, um, um mês, mano, já ganhei um centímetro e meio. Entendeu? Sem contar as eleições, né, mano? E a ejaculação precoce, que tá melhorando pra caramba. Então esse aí era o meu vídeo que eu queria deixar pra vocês hoje, aí, rapaziada. Tô batendo minha cara aqui, tô meio com vergonha, pá. Mas, mano, eu queria alertar vocês aí sobre isso daí. Tem muita gente que sofre, né, mano, com esse bagulho de ejaculação precoce, pau pênis pequeno. Isso aí é uma dor muito grande, né, mano? Que não falei pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo aí, dá um like aí no vídeo, compartilha com seu amigo, deixa um comentário aí, entendeu? E eu vou estar tá, tá, tentando trazer um vídeo aí a cada um mês aí, 15 dias mais ou menos, pra poder mostrar minha evolução pra vocês aí, beleza? Dá um like no vídeo aí, mano. É muito importante pro YouTube poder recomendar esse vídeo aí pra mais e mais pessoas, beleza? E não comprem site não oficial, mano. Mercado Livre, OLX, fuja desses sites aí, mano. Vou estar tá deixando o um site oficial aqui no link da descrição pra você estar tá podendo fazer a compra do seu kit aí, que é totalmente liberado pela Anvisa, entendeu? E não vai estar tá fazendo mal à sua saúde, beleza? Fica com Deus aí, rapaziada. Tamo junto.